Os resultados da aplicação dos produtos NSP. Miopia progressiva em adolescente. A miopia progressiva é um problema mundial. Este artigo indica o número de alunos com miopia. Em 2019, havia 44,6% de alunos miúpes. Em 2020, já são mais de 55% deles. Hoje quero falar sobre o resultado em uma adolescente com miopia progressiva. Uma criança de 13 anos cresceu dramaticamente nos últimos dois anos e sua visão piorou drasticamente. Aos 10 anos de idade, a visão era de menos 3,0 dioptrias em ambos os olhos. Aos 12 anos, já menos 4,5 dioptrias e aos 13 anos já menos 6,5 dioptrias. Isso é chamado de miopia progressiva se a visão se deteriorar em mais de uma dioptria por ano. A miopia, miopia, acima de seis dioptrias é chamada de alta miopia. Uma operação foi sugerida. A escleroplastia é uma operação oftálmica cujo objetivo é fortalecer a esclera do olho para estabilizar o processo de miopia progressiva em crianças e adolescentes. Miopia progressiva, a visão se deteriora em mais de uma dioptria por ano. A miopia, miopia, acima de seis dioptrias é chamada de alta miopia. Acontece que o próprio crescimento rápido introduz dissonância e aumenta os riscos à saúde. Os ossos estão se esticando rápido, os ossos ficam mais longos, mas se não forem preenchidos com cálcio, minerais, vitaminas e proteínas, sua massa não crescerá rápido o suficiente. Alongar o osso sem aumentar sua massa significa que o osso se tornará mais frágil. O aumento de lesões em crianças em rápido crescimento pode ser explicado. Mas é melhor não explicar, mas prevenir. Uma quantidade suficiente de vitamina D e cálcio na dieta diária pode proteger a criança das graves consequências das lesões. Todos sabemos que o cálcio deve estar em uma forma ideal para absorção. O crescimento rápido é um fator que provoca a progressão da miopia. Na maioria das vezes, a miopia, miopia, é causada por uma alteração na forma do globo ocular, alongamento de seu eixo antero posterior. Para um bom suprimento de sangue, cabeça e órgão da visão, a coluna deve ser saudável. Isso significa a saturação do tecido ósseo com cálcio, que é idealmente absorvido. E a saturação obrigatória do tecido cartilaginoso com chondroitina. O rápido crescimento da criança. Motivo de alegria. Os filhos crescem. É maravilhoso. O crescimento rápido pode criar problemas. Este é um fator que provoca o aparecimento e progressão da miopia. O rápido crescimento dos ossos tubulares no contexto de nutrição deficiente pode ser a causa da osteopenia. Em relação à coluna vertebral, a rarefação do tecido ósseo pode criar problemas. Por exemplo, ao nível da coluna cervical, é possível o esgotamento do fluxo sanguíneo cerebral. A visão é nutrido por aquelas artérias que estão intimamente conectadas com a coluna cervical. Condroitina como parte integrante da cartilagem. Não há contraindicações para tomá-lo. Para crianças e gestantes, pode e deve ser usado para fortalecer cartilagens e ligamentos. Condroitina como parte de tais produtos N-E-S-P. Condroitina NASP. Sempre Flex NASP. Iverflex contém condroitina, glucosamina e MSM. Como o suprimento do corpo da criança com cálcio e vitamina D está relacionado à visão. Conectado direta e diretamente. O pescoço é um elo importante no fornecimento de oxigênio e nutrientes ao órgão da visão. O suprimento de sangue para o cérebro e o órgão da visão depende do estado da coluna cervical. Cálcio com vitamina D para a saúde óssea. não ou overflex para suporte de cartilagem. Óleos perfeitos. Um produto para todos. Ingredientes. Vitaminas A, C, I, Zinco, cobre, Selênio, Luteína, Ziaxantina. Uma mistura de carotenoides beta-caroteno, alfa-caroteno, luteína, licopeno, Ziaxantina e criptoxantina. Extrato de raios de cúrcuma. Extrato de fruta de mirtilo. Taurina, crescetina, Clorofilina de cobre sódico. Informações do site da ANSP. Olhos perfeitos. Esta fórmula rica em carotenoides é baseada nos resultados do estudo Aredes em 2001 e 2006. O primeiro estudo descobriu que uma mistura de vitaminas C e E, beta-caroteno, Zinco e cobre ajudou a reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade avançada, DMRI, em 25% em 5 anos. Um segundo estudo adicionou luteína, ziachantina e ácidos graxos ômega 3 à mistura para obter benefícios adicionais. Nosso parceiro de luteína na Índia fornece sementes não transgénicas para agricultores locais e está totalmente comprometido com a sustentabilidade. Eles também trabalham com o Shankar India Optalmological Institute para oferecer exames oftalmológicos gratuitos, óculos e tratamento de catarata, que é uma causa comum de cegueira na Índia, aos residentes locais. Quais produtos são semelhantes ao perfeteias? Zinco clorofila, fórmula protetora, curcumina. Esta combinação de substâncias não se repete em qualquer produto do mercado da União Europeia. Uma mistura de carotenoides beta-caroteno, alfa-caroteno, luteína, licopeno, ziaxantina e criptoxantina, extrato de fruta de mirtilo, taurina, crescetina. Esta é uma combinação única de substâncias que fortalecem os vasos sanguíneos, protegem a retina e apoiam especificamente o órgão da visão. Outro espectro de antioxidantes está em zambrose e grapene com protetores. Zambrose. Contém uma composição única. Framboesa comum. Uva comum. Uva americana. Os mirtilos são altos. Pó de fruta magnostina. Extrato de casca de uva vermelha. Extrato de suco e fruta mangostão. Extrato de espinheiro marítimo. Extrato de dresa vulgarias. Extrato de semente de uva. Extrato de chá verde. Extrato de suco de maçã. Uva com protetores. Contém uma composição única. Extrato de brócolis, repolho, cenoura, beterraba, alecrim, tomate, açafrão. Extrato da pele de uvas vermelhas. Extrato de semente de uva. Vitamina C. Bioflavonoides de toranja e laranja. Esperdina. Extrato de casca de pinheiro piclosnol. Eles foram usados para melhorar a saúde de um adolescente com miopia progressiva. tens uma cápsula dois vezes ao dia com as refeições. Grepinum comprimido dois vezes ao dia com as refeições durante um mês. Alternado com Zambrosa. Zambrosa 1 um colher de sopa 2 vezes ao dia com as refeições durante um mês. Então começou o mês de tomar grepine. Cálcio com vitamina D1 um comprimido 3 vezes ao dia. Condroitina 2 cápsulas 2 vezes ao dia, pode ser substituído por Iverflex. Um mês após o início da aquisição dos produtos NSP. Reduziu a dosagem de perféteis para uma cápsula por dia. Adicionado lucetina e ômega 3. Ambos os produtos uma cápsula dois vezes, juntos. Adicionado supercomplexo e bifidopilus. Ambos os produtos um comprimido um vez ao dia, juntos. O que aconteceu? As primeiras mudanças apareceram em uma semana. As dores de cabeça pararam. Eram quase sempre, se a criança estava em um quarto abafado, se preparando para provas ou exames. Imperceptivelmente, a necessidade de deitar e descansar durante o dia desapareceu. Antes, depois da escola, ele sempre vinha, comia e deitava para descansar. Não havia força e a pressão caiu drasticamente. Eles notaram que têm força, não se deitam para descansar. Começaram a parecer mais vivos e alegres tanto pela manhã quanto no final da tarde. O sono normalizou, ficou mais calmo, embora nada de especial dos calmantes NSP tenha sido usado. Foi isso que aconteceu com a visão. A progressão da miopia parou. Como era menos 6,5 em ambos os olhos, permaneceu assim após 1,5 anos. A operação não foi realizada. Dois anos depois, a visão tornou-se menos 5,5 em ambos os olhos. Não há necessidade de cirurgia ocular. A miopia não progride em um adolescente. E não é mais alta miopia. Estado geral, melhorou acentuadamente, a fadiga desapareceu completamente. Não há necessidade de deitar e descansar durante o dia, e a carga de trabalho aumenta. Ele aguenta, está tudo bem, tem força, energia, tem. É interessante estudar o mesmo conjunto de produtos N.A.S.P. Gelo perfeito. Cálcio com vitamina D. Condroitina ou Reflex, Lecetina, ômega 3. Zabrosa e grepina se alternam. Supercomplexo e bifidófilo. Usado em muitos casos de progressão da miopia em crianças e adolescentes. Os resultados são muito encorajadores. A necessidade de ajuda para os olhos das crianças é muito alta.